vou apresentar o site demo para o curso Iniciar Drupal 7. É um site extremamente simples, mas que permite falar e abordar e ter a noção das peças-chave no Drupal. Nós temos para começar uma zona de branding, Uh, temos um menu e que vai servir sempre de guia ao, nas diferentes páginas do site, nas diferentes uh, estruturas e layouts do site. E também temos um elemento que será estável, que é o rodapé e também este conjunto de três blocos. Veremos depois como são gerados os blocos. Os blocos no Drupal são uma coisa versátil em termos de, de processo de construção uh, e veremos três tipos de blocos com origens distintas. O Slideshow que estamos a ver é que será, digamos, algo que só figura na primeira página e que depois nas outras páginas dará uh, origem e dará espaço ao conteúdo. Uh, portanto, esta é a Home, a Home Page. Na página acerca cerca temos uma página estática com uh, o rodapé que se vai manter ao longo de todo o site, mas uh, uma nova estrutura que é esta barra lateral com uh, blocos informativos de interesse uh, e que são mais ou menos omnipresentes. Tudo isto depois pode ser configurável e podemos uh, dar indicações específicas ao programa se queremos ou não que sejam visíveis e em, em que uh, endereços, em que páginas. Nós, por exemplo, estamos aqui na página acerca e foi eh, indicado que estes blocos iriam estar visíveis nessa página. Na parte das notícias, eh, podemos ter aqui uma, uma pequena introdução, como estão a ver. Portanto, todo este conteúdo é conteúdo dummy não é? um conteúdo que não, não, não faz sentido enfim, é o Y-LORM, mas que nos dá uh, a sensação e a, a perceção de como fica uh, o site e como é que ele vai funcionar. Temos sempre pagers e, neste caso, as notícias foram organizadas numa grelha de duas colunas. Uh, clicando em qualquer um dos itens de notícias, temos a notícia full, portanto, em tamanho completo e também os comentários relacionados com essa notícia. Os blocos das notícias e dos comentários permanecem visíveis se o entendermos, como neste caso. O item diretório é, tem também uma pequena introdução e tem depois em forma de tabela organizadas todas as entidades que participam neste site, eventualmente, não é isto é ficcional, mas temos aqui uma categorização das agências por, por tipologia, agências de fotografia, de casting, de escolas de moda, etc., e uma pequena descrição de cada uma e o link direto para as agências. É claro que uh, quando temos uh, informação detalhada da agência também temos o link para as categorias e podemos ir à página onde uh, encontramos todas as uh, agências de casting de, que existem uh, neste portal, nesta casa moda. Uh, bastante interessante e é algo digamos que o Drupal proporciona com bastante agilidade e flexibilidade esta, digamos, teia depois de ligações e de relações entre um, o conteúdo extra categorizado como nós entendermos um, perfeitamente personalizável. Na página dos eventos que também foi um conteúdo criado especificamente para este site, temos uma separação clara entre os próximos eventos e os eventos anteriores, aqueles que já foram realizados, mas que podem ser objeto de consulta. Por defeito estão os próximos, não é? o que faz todo sentido, mas as pessoas podem ir ao arquivo e verificar efetivamente que são eventos já com data anterior. Também tem o seu comentário, podem ter, e se as pessoas quiserem comentar, terão que se registrar, como, como, como vocês veem aqui, embora isto também possa ser tudo uh, configurável. Nos próximos eventos, um, o processo é o mesmo, não é? Simplesmente lista os que estão ainda para... Com, com data para realização. Esta data que vem no topo é a data de criação do evento e não tem que ver com a data de realização que se prevê para 2013. Também podem ter categorias tal como as notícias e depois eh, agregarmos ser possível desagregar tudo em eh, tópicos ou eh, páginas temáticas, o que é bastante interessante. Na parte da galeria, um, temos aqui uma galeria simpática que basicamente foi, um, consistiu em reunir todas as imagens de todas as notícias e eventos e um, não foram portanto imagens introduzidas especificamente para a galeria podemos fazer especificamente imagens que só aparecem na galeria e são exclusivas de uma galeria, isto por opção podemos fazê-lo, mas também podemos aproveitar imagens e reunir tudo num ponto, neste caso, nesta galeria, nesta página, em que podemos também navegar e, e assim ter uma galeria construída facilmente e com digamos o formato que entendermos qualquer digamos imagem liga ou liga uh, ao conteúdo específico neste caso uh, vemos que se trata de uma de uma notícia que esta imagem uh, fazia parte de uma notícia enfim uh, o que falta dizer mais em relação aqui é, é efetivamente o, o rodapé que está um, em constante, um, omnipresente em todo o site e, um, e enfim, a, a ideia agora é uh, construir o, o, este site, uh, perceber todas as opções e um, Uh, opções possíveis porque este site uh, tem ou apresenta algumas opções que poderiam ser uh, tomadas outras não é em vez dela uh, em vez dessas e uh, adequar-se perfeitamente àquilo que procuramos e que queremos para o site que estivermos a criar uh, este site não é digamos nenhuma amostra do que de tudo, nem é exaustivo, nem mostra, nem pretende mostrar tudo o que a Drupal faz, é simplesmente um pretexto para iniciar Drupal 7.